da a situação do Claudio, hein, minha gente? Opa! <risos> Ih, é melhor empurrando. É a chama. melhor empurrando agora. Não. E eu vou... Tem em cima, tem que em cima. Se eu te contar que eu vou, eu vou. Vai empurrando. Olha a palco essa aí, ó. Estão cantando tudo. Vai já é aqui, ó. Pera aí, deixa eu... Não, deixa eu sair. Vai, vai. Segura só o pra ele, Jair. Vai. Pega baixa ela. Não. Deixa aí mesmo que ele só vai esticar o pé, pô. aqui. Uhum, -huh, vai tranquilo. Vai lá, tá bom? É, vai. Aí, espera aí, espero o carro passar logo. Espera o carro passar, Espera <risos> aí, seu Cláudio. <risos> Puta que pariu! É melhor, né? Ah, é, meu chapéu! Entendeu? Peraí, peraí! As minas, as minas, as minas, as minas! Uhum! Vai, agora dá pra você montar! Tem que esperar o Claudio montar aí! Isso! Não, O pé ó! É, então vai, estica com força! Estica forte. Aê, e yes. Agora vai. Jais, ah, yes, segura pra ele montar, Jais. Yes. Segura não, já quieta, aqui. Não, ele tem que segurar pro senhor montar aí, seu Claro. Quem? Aí pro seu pedal lá. Aqui é. Sabe, então se manda. Isso. Agora vai. Só dá embalo só. Coloca o pé no pedal ali, ó. Calma, calma, não tenho pressa. É, a pressa é inimiga da perfeição, né? Fui. Falou. Vai com Deus. Lá vai o Claudio, eita, já! Tô desgraçado, foi embora! O primeiro tombo dele deixou a cabeça no chão, cara! Estou desgraçado pegou. <risos> ah, não, velho. Tá retoza.